Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Celebramos neste domingo o Domingo de Ramos 2023. Com o Domingo de Ramos iniciamos a Semana Santa. A Semana Santa é a semana que a gente pode chamar de coração da igreja. Porque nasceu do coração de Deus. É santa, porque foi santificada por Deus através da vida de seu filho Jesus Cristo. Nesta semana foi revelado o mistério da vida de Cristo e brotaram os mistérios da vida da Igreja. Eu costumo dizer que na Quinta-feira Santa fomos presenteados por Deus pelo mistério da Eucaristia. O mistério da Eucaristia é o mistério da nova e eterna aliança que Deus fez com a humanidade. É a fonte do eterno nascimento de Deus na Igreja. É a fonte de animação durante todos os tempos na vida e missão eclesial. Para São Francisco de Assis é um eterno Natal do Senhor. Na sexta-feira santa nós somos presenteados pelo dom do amor, pelo mistério do amor de Deus. Tem maior amor quem dá sua vida por seus amigos, disse Jesus. E Ele nos ensinou através da sua própria vida. Ele nos ensinou um novo jeito de amar, dar a vida. E dar a vida é o um jeito eterno de amar. Esse tempo não passa, não termina. É sempre tempo de dar a vida. No sábado de Aleluia ou no sábado santo, no sábado da Páscoa, nós fomos presenteados por Deus e, com o dom da vida eterna. Com a ressurreição, nascemos para a eternidade. Nossos sonhos de viver sempre foram satisfeitos. Em Jesus Cristo, que não ficou no túmulo, não nascemos para morar em túmulos, mas para ressuscitar para a eternidade.